Com o advento da internet, supostos religiosos ganham espaço e viram celebridades entre os evangélicos. Lendas já consagrados, graças ao meio de mídias, que é a internet, já fizeram a alegria de muitos evangélicos. Temos o tio Chico, que sempre foi uma pedra no sapato da rainha dos baixinhos. O Paulo de Tarso, ex-ator famoso da Rede Globo, mas que até hoje em nenhuma novela ele aparece. Vai ver que na época ele ficou com vergonha de dizer que era apenas um figurante, vai saber né? O Aldo Nascimento que declara ex-bruxo da Rede Globo e acusava um trapalhão de envolvimentos com as forças ocultas. E o Fenômeno, o maior comediante de púlpito de igreja, ele mesmo, o Guina. Pra quem não me conhece ainda é muito prazer aí, eu sou Guina. Canto rap pra Jesus, antes eu cantava pro diabo, agora eu canto pra Jeová. Com um tipo de malandrão das quebradas, usando roupinha de grife, ele já conquista seu espaço por ser um novo tipo de pregador, mas tudo ele conseguiu pagando ser um ex-membro do Racionais MCs e não um simples rapper da banda. É sim que ele era o Guina da música Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. <risos> E ele, que de bobo não tem nada, aproveitou desse nome Guina na música para fazer a carreira dele. Tem uma música que o Racionais canta para mim, eu não sei se vocês já ouviram. Uma música que fala na minha vida: Fala, o Guina não tinha dó, se reagir, bum, vira pó. Gente, bastava olhar para mim e eu atirava sem dó. O Guina não tinha dó, se reagir, bum, vira pó. De tá na ressentada, e a minha vida pela escada. Faz... Daqui, vou mudar. E o pior que ele fez, não nas quebradas, comunidades ou morros, mas entre os evangélicos, que por serem muitos incautos com novidades, durante anos acreditaram nesse sujeito comprando seu DVD. Sua história de vida espetacular fez vários manos virarem crentes, isso lá nos anos 2000, moro? Daí, com o avanço da internet no Brasil, Nela, ele já em 2006, começou enfim a ter contato com pastores, por causa da grande divulgação. E isso proporcionou a ele um bom resultado de agendas, para contar seu testemunho por todo o Brasil, sempre com um público lotado de fiéis. E aí aparece no caminho do Guina o Luciano Moura, um rapper que na época de toda forma tenta desmascará-lo. E este torna um grande perseguidor do célebre religioso e o primeiro a desmascará-lo. Você nunca me viu, prazer, sou o Luciano Moura. Nada melhor do que, do que o cara, né, a pessoa aqui, que foi o primeiro a, a desmascarar o Guina. Sidney Lourenço, Sidney Lourenço que se dizia ex-racionais e... e... Ele vem há anos contando e há anos eu venho, eu vinha lutando há anos, há anos, desde a época do Orkut. Pra vocês terem uma ideia, quando ele, quando ele começou a, a, a, a viajar o Brasil inteiro, eu tô triste porque o cara, assim, eu persegui o cara e o cara me perseguia, mas não era um sentido de perseguição. Aonde eu cantava, ele ia lá e cantava, e aonde ele se apresentava, eu ia lá e desmascarava. Eu já fiz várias vezes. E uma das minhas metas era chegar no Guina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 Como não bastasse dizer ser um ex-membro do Racionais, ele começa a fazer fortes acusações contra o grupo. Que show do Racionais MX de rap, lota de ladrão. E ganha dinheiro, hein? Ganha dinheiro. Os caras do Racionais só não estão melhor porque gastam seu dinheiro com droga e armamento, não estavam bem de vida. Só com porcaria. O que nos causa estranheza diante dessa farsa do ex-Racionais é que ninguém do Racionais vinha público se manifestava diante da situação.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 11, registrado nesse vídeo, em um show que foi realizado. Vamos ouvir com atenção o que o Mano Brown fala sobre esse falso Guina. Que ao ser questionado, ele diz: Então, cada hora ele vai ficar de fora. O cara tem o tritativo da cintura para tá baixo. Né? Ele falou: Ele não vê ele ficar pé de pau. Pelo amor de Deus. Não é, hora ele, cada hora é uma mentira. O cara tem o tritativo da cintura para tá baixo. Faz é bem a história. O cara tem o tritativo É isso, ele mente bem Ouvimos a resposta do Mano Brown sobre o farsante Guina, que claramente diz que o problema dele, ou seja, do Guina, é esse mesmo, que ele mente bem demais. Mano Brown está falando a respeito do Guina que está na mídia como impostor e não como o Guina ex-parceiro dele. Com essa declaração de Mano Braul de 2011, fica respondido a pergunta, o Guina foi integrante do Racionais? E a resposta é não, ele é apenas um mentiroso que mente bem demais. Mas, para os incautos, essa declaração do Brau não convenceu, e continuaram persistindo que o varsante Guina era sim ex-membro do Racionais. Quem conhece a história do Guina já sabe que ele foi um impostor, que se aproveitou da identidade do Rinia BV, que na verdade foi mesmo o beck vocal do Racionais por três anos, e que, por incrível que pareça, Rinia se converteu à religião evangélica, e ele foi muito confundido na época com esse sujeito. Devido ao pronunciamento do Mano Brau sobre o Guina, o então ex-back vocal rinia BV deixa também o seu esclarecimento, fazendo um desfecho sobre esse suposto ex-racionais Guina, sobre o porquê das pessoas persistirem em acreditar nesse sujeito. Vamos ouvir o seu esclarecimento por telefone. É, o povo eles já prefere acreditar numa mentira como verdade, porque... Não adianta, não adianta. Então, é, porque assim, as pessoas ainda têm aquele meio, aquela minha situação, né? Eu vou dar o meu testemunho. É, eles, eles pensam que eu sou guina e fica fazendo confusão às vezes. É, é porque o povo, irmão, é, é complicado. O, o ser humano é complicado, né? O que que acontece? A gente teria que passar nas igrejas e começar a dar o testemunho e, e falar a real, entendeu? É, desmascarar. Todo mundo sabe que o Guina é um falso profeta que estava nas igrejas pregando um falso testemunho e se intitulando compositor de vários raps clássicos nacionais. E até o grupo 509E entrou na sua lista de composições. Desta vez, Guina, através de um testemunho em uma igreja evangélica, disse que o som Oitavo Anjo, de Dexter, foi feito por ele. A citação do vídeo foi divulgada pelo canal Fatos e Verdades, e a afirmação do Guina chegou até o Dexter, que gerou uma certa ironia e que fez a seguinte publicação em seu Instagram oficial dizendo Guina, ex-racionais MCs, agora declara também ter feito a música Oitavo Anjo, assistam! Vamos ouvir o Guina em um de seus shows estragando a música Oitavo Anjo, do 509E. Dexter participou de uma entrevista em um canal do YouTube no ano de 2021 E comenta sobre o Guina, o falso ex-racionais MCs, conforme vamos ouvir O mais foda não é o Guina fazer isso, que também é foda O mais foda são as pessoas acreditarem nele, tá ligado? Mano, não tô... E achar que papo Mentira, né? é mentira. farsa. E, e ganhar igreja. dinheiro, e ir para as de fazer merchan. Exato. E... Pelo amor <risos> de Deus. A Bíblia Sagrada diz em suas palavras o seguinte. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Pense bem, o indivíduo desse mente calunia as pessoas e depois, além de tudo, é descoberto que o tal continuava fingindo a ser evangélico. E o pior, nunca deixou de usar os tóxicos. Sabe quanto eu gastei por noite já? 13 mil reais encherando cocaína. Isso mesmo. Ele sempre buscava nas quebradas um entorpecente para dar uns raios, conforme esse comentário de um que diz ter conhecido, e também o áudio do Alex que conviveu com o Guina e confirma. Na época eu fui lá, na casa de pegar um, um pino de cocaína pro Guina, e tá pregando aqui em Belo Horizonte, foi lá pra, pegar para ele. E aí eu falei, velho, é, pro Guina. Mano. Aí ele falou, o quê? Pro Guina, eu falei, é. Ele falou, velho, mentira. Minha mãe foi ontem na igreja, deu dinheiro para ajudar ele esse cara tá cheirando. Maconha tem até cheiro, mas cocaína não cheira não. Colocou em cima de qualquer objeto, ela cheira, hein? Ele tava aqui, entendeu? ela levava droga, levava maconha pra fumar O cara gosta de... Pagar, matar os outros. O cara é louco, o cara é bebe pra caralho. E mesmo assim, sendo convidado a pregar enquanto vivia paralelamente com o mundo. Isso é ou não é brincar com a cara dos evangélicos?